Olá, eu sou a vereadora Amélia Naomi, quero falar com você sobre IPTU. Você já deve ter recebido o carnê do IPTU na sua casa. Neste ano, muitos moradores tiveram um aumento absurdo de até 17%. Muitas pessoas não sabem, mas existem várias situações de isenção desse imposto. Fique atento, porque mesmo sabendo da isenção, o carnê continua sendo enviado pela Prefeitura. Então, veja se você tem direito à isenção. Desempregado há mais de 90 dias, que seja dono de um único imóvel usado como mora moradia própria, tem direito. Aposentados e pensionistas com renda de até dois salários mínimos, que tenham um único imóvel padrão 1, um, ou dois ou apartamento padrão 1 um, usado como moradia e com valor venal de até 80 mil reais proprietário de um único imóvel Residencial padrão 1 um, com valor venal de 80 mil reais se você tem direito à isenção fique atento porque o prazo para fazer a solicitação os pedidos deve ser feito Antes do vencimento, um morador também não pode ter dívida dos anos anteriores do IPTU. Sobre o aumento de até 17% do IPTU de 2022, gostaria de lembrar que apesar de todos os alertas que fizemos sobre o impacto desse aumento muito acima da inflação, foi aprovado aqui na Câmara. Eu votei contra. Porque nenhuma categoria teve esse reajuste, que é injusto e vai prejudicar as famílias que sofrem com desemprego, com a carestia dos preços de alimentos, com aluguel, com gás, luz e combustível. Se você tiver dúvida, entre em contato com a gente pelo telefone 3925-6588 ou nos procure no gabinete 17.